Olá pessoal, Fábio aqui, canal do lado de cá e eu tô na lavanderia, dá para ver as máquinas aqui? Tá parado ali e eu tenho que lavar a roupa porque eu tô mudando, então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês como funciona uma lavanderia aqui, genial né? Fica comigo, até mais. Antes de mais nada a gente tem esse cartão aqui, esse cartão aqui é o que a gente precisa para ligar as máquinas. E esse cartão, ele tem um valor monetário. E eu tenho que ver quanto que tem nele, porque eu esqueci. Faz tempo que eu não lavo roupa. Deve fazer uns dois meses já. Tá vendo aqui, ó. Tá falando que tem 2 dólares e 92 centavos. Então eu vou adicionar mais dinheiro. Eu clico em Add Value. Hum, não funcionou. Peraí aí que tá difícil o negócio aqui. Add Value. Ok. Tá pedindo pra colocar o dinheiro. Vou colocar o dinheiro aqui. Eu tô com 12 dólares Eu acho que é o suficiente Mas eu vou adicionar mais um Eu acho que é 12 dólares é o suficiente Eu coloco aqui Puxou. Beleza, 13 dólares e 92 centavos Eu clico em Se funcionar, né? Pega o cartão. Agora tem que ir lá pegar a roupa e colocar aqui na máquina. Como eu disse, a gente precisa do cartão para poder operar a máquina, tá? Mas cada máquina tem um valor diferente. Aquela máquina ali é dois e pouco, aquelas duas. Essas duas aqui são quatro e pouco, quase cinco. Essa daqui é seis. E daí tem outras duas aqui de quatro e pouco e uma de dois e pouco ali. E para secar depois é de graça. Então eu lavo a roupa, demora uns 20 minutos e uns 40 minutos para secar. Vamos lá pegar a roupa. Olha o tanto de roupa que eu tenho. Provavelmente, eu vou precisar de duas máquinas dessa e uma daquela. Eu fiz as contas erradas. Eu vou precisar dessa daqui pequena, dessa grandona aqui e daquela pequena lá. Então, é dois e pouco, seis e pouco, dois e pouco. E depois que a gente fecha... A gente tem que escolher primeiro a temperatura aqui, tá como cold. A gente vai colocar essas daqui, são minhas roupas brancas, vou colocar quente, não sei porquê, mas eu gosto de lavar na água quente. E vem aqui o preço que aumentou de 2,69 para 2,79. Daí a gente vai colocar o sabão aqui, quer dizer, o amaciante aqui, sabão pra lavar primeira lavagem aqui e sabão para segunda lavagem aqui. Fica, esses detergentes daqui eles não tem muito cheiro, então quando você lava a roupa, não é igual no Brasil. Eu vim do Brasil em janeiro e minha mãe lavou minha roupa, até hoje eu tenho roupa com o cheiro do sabão que minha mãe lavou minha roupa no Brasil. Aqui, se eu lavar minha roupa hoje, amanhã já não tá mais cheirando. Então eu não sei o que, que é, não sei se eu tô escolhendo o sabão errado ou se o sabão daqui não presta mesmo, mas pra mim não serve. No Brasil fica aquele cheiro gostoso aqui, não fica... Sei lá, nem tem cheiro aqui Não, aqui tá escrito que tem cheiro Cheiro de oceano, que cheiro que é esse? Água e sal? Pego o cartão Coloco Coloco o cartão Vou tirar o cartão Coloco de novo Daí tá falando press 26 minutos E vai começar a rodar Agora que a roupa já tá na máquina Eu vou deixar a roupa aí e vou numa loja e depois eu volto para pegar a roupa. Uma coisa engraçada que aconteceu comigo no passado foi uma vez eu vim aqui e eu coloquei, a, eu fiz a mesma coisa só que eu tinha muita roupa, eu tinha quatro máquinas e daí eu dividi as roupas para secarem nas né, máquinas de secar, eu dividi em seis máquinas e eu fui na loja, voltei, peguei a roupa, fui para cá, dobrei, fui para casa e tudo. Daí depois de dois dias eu passei aqui eu nem lembro o que eu fiz, eu fui numa loja aqui do lado E eu olhei na máquina, eu vi uma roupa que eu reconheci Fazia dois dias que minha roupa ficou na máquina de secar E ninguém falou nada Ninguém tirou, ninguém deixaram lá Dois dias, minha roupa na máquina de secar Voltei, voltei, é a hora de secar a roupa Olha aqui Isso aqui é um negocinho, é uma, um paninho que você coloca na hora de secar Pra roupa ficar macia Olha aqui minha máquina, tá vendo aqui? Parou já Pronto, agora é só secar só Então pegar esse negocinho aqui Levar lá naquelas máquinas lá Colocar nesse carrinho aqui primeiro a roupa Daí levar lá naquela máquina lá Daí a gente vai pegar esse Esse perequetinho aqui Peraiquetinho Nem sei de onde tirei essa palavra Coloca um Coloca dois, colocar dois Pra ficar bem cheiroso, esse negócio tira gostoso pra caramba Eu Vou fechar aqui Eu nem vi se tava, a máquina tava funcionando Acontece, às vezes, que não funciona. A gente pega o cartão. Coloca aqui. Daí eu coloco que eu quero quente. Daí eu vou colocar, tá vendo o tempo aqui? Daí eu coloco mais uma vez. 39. 39. O segredo é colocar metade da roupa aqui e a outra metade aqui, a gente divide porque senão ela não, não, não seca direito agora eu vou jantar porque o Chico ali já tá jantando já então eu vou ter que jantar tá foda, viu? olha lá, o rapaz comendo batata dele sei lá o que ele tá comendo, mas tá, tá com uma cara gostosa é porque eu tô com fome quando eu tô com fome, qualquer coisa tá com cara gostosa até quando eu tô na balada ah, minhas costas eu cheguei na lavanderia eu fui em casa comer e daí eu tava assistindo um programa de televisão e eu não queria parar. Daí eu fiquei lá assistindo e o programa era 40 minutos e eu só tinha 20 minutos pra comer. Então eu cheguei aqui as máquinas já estão tá desligadas. Dá pra ver ali que tá desligada já. Eu peguei o primeiro... logo tem que dobrar agora. Eu vou mostrar pra vocês uma técnica muito legal que eu uso pra dobrar. Ó, você pega a camisa, coloca ela com o logo pra cima. Tá vendo, né? O logo pra cima. Daí você vai beliscar aqui, ó, entre o ombro e a gola. Daí você vai beliscar no meio da camisa. Vai jogar o ombro lá pra baixo. vai você puxa. E ela já tá dobrada. Tá vendo? Ó. Não ficou perfeita essa, né? Mas ficou boa. Tá vendo? Dobrada. E eu tô enrolado pra caramba hoje. Ó a roupa. Tô enrolado pra caramba hoje. Porque eu acabei de lembrar... Depois que eu dobrei umas cinco camisas, que eu não dobro mais camisa, eu enrolo. Então eu vou enrolar. Depois eu mostro pra vocês como que vai ficar. Fica tudo organizadinho, eu gosto pra caramba. Terminei. Eu tava evitando ter que lavar roupa. Por isso que fazia tempo que eu não lavava roupa. Porque eu tinha que Porque eu tô mudando. E eu tinha que lavar roupa. Eu tava olhando aqui, tem que olhar aqui. Eu, tava, eu tenho que lavar roupa pra poder já empacotar pra mudar. Então eu tava esperando. Mas pode tanto de roupa. E olha como que eu eu deixo tudo enrolo tudo daí fica fácil de pegar, quando você vai pegar na gaveta, você pega assim já, entendeu? olha aqui aqui as da minha filha minhas calças e pra eu não me esquecer de me despedir de vocês muito obrigado por assistir se você não sabia como era uma lavanderia aqui nos Estados Unidos deixe seu comentário aqui embaixo ah, se inscreva, compartilhe dá aquele joinha no vídeo e se você achou que esse vídeo foi sem noção, foi mesmo, só que o que eu não faço pra vocês? Demorou, deve ter adicionado umas 3 horas no meu, na minha lavagem de roupa, porque eu tive que ficar parando pra gravar, mas eu fiz pra vocês. Escreve aqui embaixo o que você achou desse vídeo, se vocês gostam desse tipo de vlog, coloque aqui embaixo. Se vocês não gostam, coloca aqui embaixo também, eu preciso saber. Eu faço conteúdo baseado no que vocês me falam, então se você falar assim, ó, Fábio, esse tipo de vlog não me agrada... Se a maioria falar, né? Não uma pessoa. Daí, é lógico que eu vou ouvir vocês. Tá bom? Muito obrigado por assistir. Até mais. Tchau.